Oi, eu sou o Botão, e esse é mais um vídeo do canal Botão do Excel. E no vídeo de hoje nós vamos trabalhar com um tema que eu gosto bastante, que é dimensionamento de máquinas agrícolas. É lógico que eu não vou passar como é que a gente chega no dimensionamento do parque de máquinas, eu vou trabalhar mais com a capacidade de trabalho uh, de maquinários agrícolas. Então, é isso aí, pode tocar a vinheta, meu caro Zerati, um beijo pra você. Se você é novo aqui no pedaço, por favor, peço que você, se você quiser, lógico, né, não, você manda cagar, você se inscreva, dê o seu like, toca a pistola do sino aí pra você ser avisado quando chega é, vídeo novo. Se você não gostar, você dá dislike e vaza embora. Toca o vídeo. Alguma coisa a mais? Ou... Posso ir, então? Então vamos lá, a gente entender primeiro, né, da onde sai, puta merda, da onde sai a questão, né, das fórmulas e das lógicas que nós vamos trabalhar aqui para estimar a capacidade de trabalho. Nós vamos ver, né, imaginar como é que uma máquina trabalha no campo, seja ela colhendo, fazendo uma aração, fazendo uma gradagem, o que, que você quiser. Tá? Então vamos imaginar o talhão do professor, certo, meu caro Otávio, que eu já desenhei previamente, apaguei com cuspo. Qual que é o talhão do professor? O talhão do professor, ele é assim. Olha que beleza, né? Quadrado, plano, coisa maravilhosa, aquela coisa que só existe quando você vai aprender conceito, né? Na prática sabemos que não é bem assim, mas então presta atenção só para você entender o conceito. Se uma determinada máquina se propõe a fazer uma operação aqui, Otávio, você concorda comigo? Vamos imaginar que isso é uma colhedora, uma semeadora, o que seja, que ela vai trabalhar com uma determinada largura de trabalho, né? Então o que é isso aqui? ó? Isso aqui é a largura de trabalho da máquina, certo? Então, isso aí, ó. Imagine que a máquina ela está posicionada no início do talhão e ela vai começar a fazer a operação ou colher. E você concorda comigo que? que quanto maior esta largura, é né, maior vai ser a capacidade de trabalho dela. Então esse é um primeiro parâmetro né, que a gente tem que considerar na capacidade, a largura de trabalho. Por isso que máquinas mais largas né, têm a capacidade maior. Só que não somente isso né, determina a capacidade de trabalho. O que que determina? A velocidade de avanço com que ela vai fazer isso daqui, ó, a velocidade de avanço. Ou seja, se uma máquina for larga e andar rápido, ela vai ter uma capacidade de trabalho maior. Agora, se ela for larga e andar devagarzinho, é uma outra capacidade melhor. Então, basicamente, né, se a gente olhar de forma efetiva, depois nós vamos discutir os outros parâmetros, efetivamente, a relação de largura com velocidade de trabalho é o que determina a capacidade de campo efetiva de uma máquina. Beleza? Agora você vai fazer o quê? Vamos colocar aqui a primeira variável, deixa eu dar um zoom aqui. Parâmetro e o valor. Então, como eu coloquei aqui no meu desenho que está aqui em cima cortado, a relação ela é dada pela largura vezes a velocidade. Então, como é que você trabalha geralmente com máquina agrícola? Você utiliza a largura de metro. Você mede lá quanto que tem, né? Ninguém vai ficar medindo em quilômetro, vai ficar, sei lá, a medida mais utilizada, pelo menos no Brasil, é metro. Então, vamos trabalhar aqui, ó, que é a largura de trabalho do maquinário, dado em metro será de, sei lá, quanto que vai trabalhar a sua máquina, Otávio? Pode ser uns, uns 12 metros, vamos pôr? Tá trabalhando com um pulverizadorzinho pequeno, se você quiser trabalhar com um clandão de 18, ou se você quiser pegar as novas semeadoras, né, que tem aí no mercado, que tem mais de 50 linhas e você multiplica pelo espaçamento da cultura, você vai chegar na largura dela. Enfim, isso aqui é pra você entender o conceito, pra você dimensionar. Vou trabalhar com um número fácil para depois fazer conta. Eu tenho 10 metros de largura, beleza? Então deixa eu pintar aqui de uma corzinha bonitinha. Nós temos 10 metros. Então a primeira variável tá aqui. E a segunda... É a velocidade de trabalho ou velocidade efetiva que nós temos. Então, eu vou colocar aqui, ó, velocidade de trabalho também, ok? Geralmente, aqui a gente mede a velocidade como, tá vendo? Quilômetros por hora. Então nós temos aqui a velocidade de trabalho dada em quilômetros por hora. Vamos supor que o meu maquinário ele vai andar aí, ó, a 5 quilômetros por hora. Então, se a gente voltar aqui na relação em cima, isso aqui é um quadradinho, é? Isso por isso aqui, ó. Isso por isso aqui, você não concorda que é meio que um quadradinho? Então, assim, ó, se a gente pegar qualquer área, né? Que o meu maquinário, ele tá cobrindo Quando ele tá fazendo esta operação aqui ó. Você concorda comigo que é dado pela Multiplicação desse por esse? Então se eu Multiplicar né, a largura de trabalho Pela velocidade de trabalho, vai dar A capacidade de campo efetivo O problema está nas unidades, né? Por quê? Ninguém trabalha na prática Com metro vezes quilômetro Por hora, não vai dar uma unidade muito uh, Didática, vamos colocar assim Em geral, aqui no Brasil, nós trabalhamos Com unidade do quilômetro Bom que eu tô olhando aqui, né? Bom, nós trabalhamos com a unidade do hectare por hora. Quantos hectares por hora o seu maquinário ele consegue cobrir? E aí a gente vai ter que depois fazer uma pequena multiplicação ali, certo? Então vamos colocar assim, ó. Isso aqui vai ser capacidade de trabalho dado em hectare por hora, beleza? Dado hectare por hora. Então como é que a gente faz para converter o que está em metro o que está em quilômetro por hora para hectare por hora? Agora você pega a linha de raciocínio comigo que isso aqui é meio chato de entender. Vamos lá. Deixa eu dar uma ré aqui na, no corcovado. Você concorda comigo, Otávio, que eu estou multiplicando largura por velocidade? Então o que, que eu estou multiplicando? Eu estou multiplicando, deixa eu ver se dá para enxergar aqui. Eu estou multiplicando ó, largura em metro pela velocidade, pela velocidade que é dada em quilômetro por hora. Quantos metros tem um quilômetro? Mil, porra! Mil! Então nós estamos trabalhando aqui, ó. então presta atenção, que você está multiplicando mil metros por... Por hora. Você concorda comigo? É aquela multiplicação, né? Largura vezes velocidade. Estou multiplicando a largura da dada em metro. E a minha velocidade está dando em quilômetros por hora. Só que na verdade é mil metros por hora. Beleza? Quando você faz esta multiplicação aqui, meu caro Otávio. Você concorda comigo que você tem ó mil metros quadrados por hora? Beleza? Tá ok. E agora como é que eu chego na pistola do hectare? Que como eu disse, é a unidade mais utilizada aqui, né? Mais utilizada aqui, meu Jesus. Um hectare equivale a 10.000 metros quadrados, certo? Se eu tenho aqui 1.000 metros quadrados, x equivale a quanto? Basicamente, basta dividir esse por esse aqui. Você concorda comigo? Então, aqui, ó, corta 1, 2, 3. Corta 1, 2, 3. É como se x, então, fosse 0,1 ou 1 dividido por 10. Beleza? É, você tá viajando, mas o pessoal depois vai conseguir ver o vídeo 10 vezes e vai entender. Ó. Eu só tô pegando aqui, ó, metro vezes mil metros por hora, vai dar como se fosse mil metros quadrados por hora. Se um hectare tem 10 mil metros quadrados, e eu tenho aqui mil metros quadrados, é x. Se depois você quiser fazer essa conta por alqueire, também você fica à vontade, né? Mas basicamente basta relacionar por 2,42. Ok? Então agora, o que, que nós vamos fazer com tudo isso que nós vamos fazer? Basta eu pegar aqui ó, a largura de trabalho que é dada em metros e multiplicar por 5, que é quilômetros por hora, dividido por 10 ou multiplicado por 0,1, que dá na mesma merda, que você vai ter o que Você vai ter a capacidade de trabalho da sua máquina dado em hectares por hora. Ou seja, se a sua máquina tiver uma largura de 10 metros e andar 5 quilômetros por hora, em termos efetivos, ela vai trabalhar 5 hectares por hora. O que é efetivo, meu caro Otavião? objetivo, moçada, é aquele negócio que não para. Só que no campo, isso não é verdade. Corta aqui para mim. Por que que não é verdade? Essa bosta dessa máquina, ela vai chegar aqui no final do seu talhão, ela vai ter que fazer o que? Ela vai ter que fazer uma manobra, certo? Se você está trabalhando... Eu tô aqui, né? Se você está trabalhando, por exemplo, com insumos, ou não, também se for um trator, o combustível dela, o insumo que ela está carregando, seja um defensivo, né, um, é, um calcário, um gesso, não é eterno. Então, de tempos em tempos, você vai ter que parar para reabastecimentos. Eventualmente, você precisa fazer algum ajuste na máquina. Ou seja, não existe o efetivo. O efetivo é simplesmente um passo antes para a gente chegar no operacional. Por quê? Porque no campo... Na prática, esta máquina ela vai ter uma determinada eficiência de campo. Então, que você tem que relacionar para aí sim chegar na capacidade de trabalho operacional que esse maquinário vai ter, beleza? Então volta lá agora. Então, essa capacidade de trabalho que nós calculamos é a capacidade de trabalho efetiva, ou CCE. Capacidade de campo não é de trabalho, é de campo efetiva. me desculpe pelo erro, tá? Capacidade de campo efetiva, se o Milan disse, ele mata Capacidade de campo efetiva dado em hectares por onzo. Ou seja, se você largar sua máquina no pau a 10 km, 5 km lá e não parar, ela vai cobrir. 5 hectares por hora, acontece que ela está sujeita a uma determinada eficiência de Campo Que neste caso aqui, eu vou dar em percentual, beleza? Quanto que eu uso de eficiência de campo? Daqui a pouco nós vamos discutir isso. Mas vamos supor que a sua máquina ela trabalha com uma eficiência de 70%. Ou seja, do tempo disponível que ela tem ali para trabalhar, 70% ela está trabalhando, 30% ela está fazendo outra coisa, tipo fazendo manobra, fazendo reabastecimento, pequenos ajustes no maquinário, etc. Então vou colocar aqui 70%. Portanto, se eu multiplicar o 5, que é a minha capacidade de campo efetivo, vezes os 70 dividido por 100, porque eu tenho que transformar isso para valor uh, decimal, nós temos aí uma capacidade de campo de 3,5 hectares por hora. Isso aí é a capacidade de campo operacional. Operacional, ou seja, se o seu maquinário, ele atender a estas especific especificações, coisa linda, né? Ele vai conseguir cobrir aí 3,5 hectares por hora, ok? Então, isso a gente utiliza para fazer dimensionamento de parque de máquinas isso é basicamente o quanto eu consigo fazer. Se você relacionar isso com o quanto eu posso fazer, o quanto eu preciso fazer, me desculpe, então o quanto eu consigo fazer pelo quanto eu preciso fazer, relacionar um pelo outro, você tem aí quantas máquinas você precisa para atender a sua operação. Evidentemente que aqui eu trabalhei com uma... Série de estimativas, né? Por exemplo Como é que eu faço para determinar A minha capacidade de campo dos meus maquinários Primeira coisa, eu preciso de apontamento Certo? Basicamente é medir Evidentemente que hoje, né? Nós temos sistemas que fazem esses apontamentos De forma automática, inclusive eu vou fazer Um jabá para os nossos queridos amigos Aqui da Solinftech, que tem aí alguns, Algumas soluções aí que trabalham nesse sentido Tá? Então um beijo para vocês Da Solinftech. Se você não tem Porra nenhuma, velho, você precisa Fazer o seu dimensionamento, seu pai te arrumou umas áreas lá para você tocar e você precisa fazer o dimensionamento. O que que você pode utilizar para fazer o dimensionamento do seu parque de máquinas? Que eu vou deixar disponível para vocês, esse materialzinho aqui ó, tirado lá da a, ah, esqueci, mas isso aqui é da ZAB, né, que é uma associação dos engenheiros de biossistemas dos Estados Unidos, que faz uma série de estudos relacionados a isso aí. Então você pode procurar na literatura alguns materiais de referência. Então aqui ó, nós temos para diversos tipos de maquinário qual que é uma faixa típica né, da eficiência de campo. Por que uma faixa que não existe coisa exata, né? Dependendo do layout do talhão que você tem, da habilidade do seu operador, se você tem erro, não tem, etc. né? A eficiência de campo do seu maquinário ela pode, uh, ela pode aí variar. Mas isso aqui pode te dar um bom guia, né? De mais ou menos aí como é que estão as informações. Assim como eu tenho para eficiência de campo, eu tenho para velocidade, que você não vai conseguir trabalhar com as mesmas velocidades em todos os tipos de solo, por exemplo. Depende da potência do motor, do trator. Tem uma série de coisas aí aí que nós devemos levar em consideração, inclusive eu tenho aqui outras coisas que eu nem falei, isso aqui é mais para o cálculo do custo do maquinário agrícola, se vocês gostaram né, pode fazer um vídeo depois aí, beleza? Basicamente com isso, como eu disse, nós temos aí a questão do dimensionamento de máquinas agrícolas, que se você casar o quanto eu consigo fazer, que é o que nós fizemos aqui com quanto eu preciso, eu tenho aí o um determinado parque de máquinas, Beleza? Então um beijo para as meninas, um chute dos meninos e até a próxima semana. Se você gostou, like sininho. Se você não gostou, dislike e vaza fora. Volta qualquer dia e vai que outro vídeo você gosta, tá bom? Um beijo para vocês.